Foi 14 de março de 2018 e era um ano que para nós a gente tinha uma expectativa enorme de de fato concretizar o nosso sonho e a nossa caminhada de ocupação também de um espaço institucional no Legislativo. Eu conheci a Marielle na eleição de 2016, já conhecia ela do PSOL, mas conheci ela na eleição de 2016 fazendo campanha na Rua do Rio para ela, para ela, o Tarcísio, para o Freixo. E em 2017, dezembro, a gente se encontrou no Ocupa Política em Belo Horizonte. Ela era uma referência para nós, então era, uma, era um grupo de vereadoras, ela, Fernanda Melchiona, Sâmia, que eram referências para nós. Talíria também, um grupo muito importante dentro do pessoal de renovação de um novo setor ocupando o espaço político. E ela foi assassinada, eliminada, né? um assassinato político que a gente não tem ainda... É, desvendado os fatos, tem muita coisa que a gente não sabe. Então a gente sabe quem matou, mas não sabe quem mandou matar e em quais condições. Então isso, isso foi muito duro, assim. Isso não foi uma campanha tranquila, não foi uma campanha qualquer. Pelo nível de violência política, a forma como a gente era abordado na rua era, era diferente na campanha de 2018. <música>